Como é que é? Estamos aqui com o amigo Valentim Já vai agarrado ao foda-se O homem já vai agarrado ao foda-se Acho que estás com medo ou o quê? É prevenção só. <risos> Vais filmar comigo e vais agarrado ao... Ah, é aqui o amigo Valentim Falou comigo para filmar O seu cup Agora o homem, o homem é um homem que tem muitos carros né Costumas ter carros yeah. Estás sempre a trocar de carros E agora tem um cup, este cup E o homem falou comigo para a gente filmar aqui Mais um cupzinho E mais um cup do Camisas, vocês já sabem, sempre, todos os carros que eu trouxe aqui do Camisas, todos estavam muito bons. Uns mais carregados que outros, mas isso o homem prepara aquilo que a gente lhe dá com a carteira, não é? Se, se quiseres mais, ele dá mais. Hoje vamos andar num -sí, nunca que não tem assim muito material, não é daqueles carregadores como eu já tive aqui do Camisas, do Turbo, o BN. Não, tem, não está assim tão explorado, mas não quer dizer que não seja igualmente divertido. Mas já é um Cup. Cup é cup sempre Cup, cup não é? Cup é Cup. Este barulho é mesmo cup. Vocês, a diz, hã? Cup. vocês cap uma cap Cup é Cup. Cup é Cup. Tem muitos carros, mas Cup é Cup. Há muita gente a dizer isso. Agora vocês vão ficar por aí, que a gente vamos andar uma voltinha num Cup, que não é o meu. E eu já tinha tantas saudades. De ouvir este roncar de pá, de tá", este filtro tão bom, bem, até já. Okay. Brigadão que tens vindo, diz olá a malta, venha os vergonhos. Tá o Chaval estava a dizer que até pôs um gelzinho à maneira para as yeah. bebês. Barbinha feia. <risos> para... É brincar, é brincar. É. Antes de irmos ao, ao carro, um ponto do. Tu és o homem dos 70 a subir. É. Dos 70, 70 graus de inclinação. Aquele mesmo assim. Mesmo assim. É o mesmo, aqui mesmo a pica, é tipo hã? tipo TT, parece que estavas a fazer o TT. 4x4. Olha, antes de começarmos no, no carro, conta-me conta essa história. Essa história foi uma brincadeira que tu meteste e o pessoal ficou flipado. Yeah, ficaram todos malucos. fala é mais alto, senão não é me um... Eles ficaram malucos. Yeah. Tu meteste lá que era uma subida de 70, 70% graus. 70%, yeah. <risos> Ficaram doidos. E... Não, não interpretaram a brincadeira. Yeah. Pá, eu, eu, eu, eu, eu que... Aqui... E yeah, eu fiz questão de querer andar no carro dos, dos 70 graus, que eles dizem que é morto, é não anda, tu não sabes conduzir. Então agora fazendo assim, tu não conduzes, conduzo eu, eu também não sei, já somos dois. É melhor, é melhor, Já somos dois que não sabemos conduzir. E vamos andar no famoso, que já é famoso, já é conhecido. Já, já. Já é mais conhecido que o meu, quase. Não, isso também, calma. No famoso carro dos 70, 70 graus. É polémico, é polémico. É polémico. O carro anda bem! Aquele vídeo efetivamente era a subir! O que eu estudei ali da cena aquilo era para aí. Ah, não, sei, acho não, que digas, é... não digas, não digas, tinha de cair em cima de novo! É, pronto, não vou dizer nada! Era, era a subir! Era a subir! Era a subir, era a subir! A subir, a subir bacana! Então, amigo Valentim, fala-me deste carro, este carro é um Cup? De que ano? Pá, temos aqui um Cup de 1998 de. 4 de Abril. Ok. E compraste o porquê? Viste um bom negócio? Querias um Cup? Já tinhas tido? Era pá, nunca, nunca tinha tido tipo um 16 válvulas. Queria, queria experimentar. Yeah. A malta desafiava tenste ter um Cup, -te yeah. um yeah. Cup. Foi mais ou menos. E agora que tens assim, a opinião sincera? Sem ser fanático, sem ser crítico, a opinião sincera do que é que tu achas de um Cup? Um gajo que nunca tinha tido nenhum. É pá, acho um carro tipo divertido, É fixe, não é? É um carro divertido, é bacana. Para dar umas curvas, para dar uns arranquezinhos. Yeah. Estavas-me a dizer que não és um gás de velocidade. Não, é mais cenas assim... Pá, brincadeiras. O carro sai bem e aqui também estamos um pouco a subir. Como é que isto está a nível de pneus? Estamos bacanas, estamos montados num... É um S2 Ultra, uma cena assim. Então posso curvar? É Porque eu gosto de campos, é para curvar. <risos> os, braços, os da moda. Ah, os, os, os, ATE. os ATE. Temos aí pastilhas de ATE também. Temos malhas as, de aço. As ATE aqui, as normais ou as de cerâmica? Não, são as normais. Okay. Normais. Tens malha de aça às 4 rodas? Só tem à frente, são mesmo feitas por medida. Por medida, ok. Pinha de escape, o gajo está... tem ronco, tem ronco, por acaso não é muito alto. Não, yeah. não é muito alto. Qual é a panela final que tens? É artesanal? Tenho... Não, tenho uma panela super sprint. Ok, não faz muito barulho. Não é? yeah. Faz, faz ali umas cenas. Faz fogo? Faz ali umas cenas <risos> Estavas-me a dizer que este carro tens vindo a recuperá-lo do nosso amigo camisas. O, é o, é, o que é que foi feito aqui? Ou, ou seja, o que é que temos a nível de mecânica? Ele é um motor cup ainda? É block cup, bistões block cup, okay. do, do original. cabeça C2? Cabeça C2, okay. uh, tem camos do Cup, mas as MK2 Tens as camos originais? Originais do MK2, o MK2. 2, casa 2000 okay. para cima Então é afinadas, certo? Tens ali as paulis yeah. abertas de lado? Tem um avanço yeah. Por isso é que o arrelantinho fica ali, parece que tem, tem camos e tem, mas é as de origem, não, yeah. não está alterado. atrás a yeah. admissão, temos aqui uma, uma pá Deixa-me adivinhar, filter green ou não sabes? Yeah, green. Green não é normal, quase com filter green. Coletores, também tens? Tem, coletores, e há aqui, quais são Tem é que são super sprint ou não sabes? Está Eu sentia que fossem, mas uh, não Sim. consigo confirmar. Porque já vinha, quando compraste já o carro há estes coletores. Tipo já vinha. Ele, vinha. ele vinha tipo linha completa, estás a ver? A linha viu? é que é, 55? 55, 55, já. Okay, ok. Ou 55 ou 57,5, tipo, uma é assim. Mas acho que é 55 Ah, o carro responde 5 E agora se é Sim Senhor Malta, os capuzinhos, eu gosto tanto disto Os capuzinhos é a minha maneira, meu. eu gosto da obra disto Eu sou suspeito, pronto, eu sou suspeito, eu gosto disto é mesmo a cabo meu! É mesmo a cumple quem anda com isto é a minha mãe, é A Sério? Trabalhar. Não! Diz-me-Contem-me ela... diz, essa história! Pá, a minha mãe ela Eu sou ali da zona da Audivelas e ela trabalha em Cascais E a tua mãe anda de capacinho? Com escape, rebaixadão? Tranquilo. Olha para falarem em rebaixadão, quais são as molas que isto tem? suspensão? Então isto tem Bilstein. B8. As B8, exatamente, era as que eu tinha. E depois tem. pá, atrás não tem nada, nem. não é? Só mesmo. só amortecedor. Sim, sim, sim. E, depois, e, à, e à frente, como é o. Eixo. E depois à frente tem. tem uh, a A-Bec, mas não são os. não são os, aqueles pretos, são os, os vermelhos que baixam mais um bocado. Ok, então são as de 5, com a certeza. Sim, yeah, são as de 5. Okay. As outras são de 3, estas são de 5. A nível de interior, malta, interiorzinho GTI. Muita... Ou XSI, o de o, o, o XSI que, deixa ver, por aqui, uh, eu acho que a diferença está nas pegas, se não me engano. Eu acho que isto é GTI, se não me engano. Se não me engano, esta, estas pegas do lado são GTI. Portanto, portanto, eu acho que isto é banco GTI. Um eu... cada coco, meu. Cada troca, cada coco, meu. Isto é... A malta que nunca teve um, um capa para compra, só para experimentar. Isto é, isto é tão bom, meu. <risos> só para gastar uma nota. Só para experimentar, meu. Não morram sem ter um capa <risos> Ya. Yeah. É uma experiência bacana. Ah, é fixe, é fixe. É muito, muito fixe. Andi. Bem, está praticamente tudo falado. Uh, queres dar aqui algum agradecimento, alguma cena que queiras acrescentar ao vídeo? Ah, agradecer, agradeço... <risos> agradeço ao Rui sabe quem é aqueles dos teus vídeos. Rui! <risos> Ou camisas. E estavas-me a dizer, ali off câmara, que o carro. os gostos dos carros apanhaste do teu avô. Yeah. O teu avô quê? Era racer? Quando era mais novo? Era, era picadinho! Tinha aqueles Dadsons.. Dads uns sim, Pois Tinha aqueles sim. motores pincos, não sei o quê. Yeah. Então foi o teu avô, o teu que avô que é. já faleceu. A assim, ele é que pegou o bichinho dos carros. Eu, olha, a minha, é... avó, minha avó diz que, que eu não posso ter carros novos bah, não, dá, não, não dá para mexer, a ver? então tem que ter carros velhos que é para estar sempre para a mexer. Para inventar, é para inventar. É aqueles bichinhos que ficam e não vão mais embora. É não, não há volta a dar. Volta, não já não. pegou, acabou. Quando, quando entra... É. Já não sai. <risos> Bem, daqui está feito, obrigadão ao amigo por fazer o carro ou oh, camisas por ter feito aqui mais um não é um carro muito preparado mas está fixe, o carrito anda bem não é o que a malta diz está completamente morto e tal naquele vídeo Mas assim agora já experimentamos o carro andámos a subir, andámos em reta e puxámos umas mudanças portanto não está assim nada morto está bastante poder, ok? está bastante fixe vocês fiquem bem um grande abraço e um grande gás! Fica aí sempre à espera do arranque final, o homem autorizou, então vamos dar um arranquezinho de cup. Tem que ser, né? Vamos lá. Um passo. Giri. Senão, gajo não sai daqui. Não vale a pena ir lá, estás a olhar porque não ir lá a baixo. Não vale a pena acompanhar, não vale a pena. A malta quer que eu vá lá abaixo, quer... Isto é para estragar, companhia! Para estimar. A malta, a malta é pior que eu, vocês não querem acreditar. Se depois a mãe não pode ir para o trabalho. Pois, depois para como é que a tua mãe vai, vai trabalhar? Diz-me, diz-me como, como é que vai. Vai de comboio. Bem, malta, fiquem bem, está feito o vídeo, um grande abraço e um Tchau. grande gajo. Gás. gás, gás, muito gás.